E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui O negócio é o seguinte, foi confirmado pela Rockstar A remasterização dos seus clássicos GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas Bom, nesse vídeo que vocês estão vendo aí, é um GTA San Andreas, digamos que remasterizado os caras pegam o game e, basicamente, faz com que ele fique simplesmente lindo. Bom, o, o jogo tá para ser lançado ainda esse ano. É, provavelmente sairá no fim de novembro ou em dezembro. Eu, sinceramente, confesso para vocês que eu gostaria muito que eles focassem lá num remake. Olha esse gráfico, meu amigo fizesse um remake dos ETA sandras mas pegar jogos caras tão antigos assim fazer remasterização eu sinceramente não sei como que ele vai estar na nova geração provavelmente vai sair para antiga ps4 e xbox one e vai sair para nova geração eu vou comprar para nova geração porque apesar de ter jogado o do, o do Playstation 4 já saiu, né? Eles vão remasterizar de novo, né? Que é, acho que é a última remasterização que eles vão fazer. A Rockstar tá que nem a Bethesda com... Aquele jogo lá, The Elder Scrolls, né? Skyrim, né? Só remasterizando, remasterizando. Ih, que coisa linda, mano. Remasterizando, eles estão me remasterizando, remasterizando, remasterizando. Sai outro... Vai sair pro... Provavelmente vai sair pro 5. E a Rockstar vai trazer o GTA... 5 Saiu no Playstation 3 Foi pro 4 Agora vai pro 5 Ó, tá dando uma quedinha aí Será que é a minha internet? Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí pera pera Deixa eu dar um pause aqui Peraí pera, pera É Tá dando uma, uma queda de qualidade ali Mas tá bem bonito naquela imagem, hein, mano Vamos lá, bota o, o play aqui E eu sinceramente eu não sei como é que vai ficar Eu joguei recentemente Na verdade eu tô jogando recentemente Opa, tá dando uma travada aqui. Eu tô jogando o Alan Wake, né? Que, aquele, que era aquele exclusivo do, do Xbox 360. E houve uma remasterização. É... Pro Playstation 4 e Playstation 5. Eu comprei, paguei acho que R$90. Veio as duas versões. Então se você comprar o Alan Wake... É, e tem um Playstation 5, você vai ter as duas versões. Do, do Playstation 4 e do Playstation 5. Acredito que, que isso pode acontecer. É, com o GTA. Não sei, mas eu vou comprar a versão do Playstation 5 vou jogar, vou fazer vídeos é, pra ver como é que tá. Tá dando umas travadinhas aqui a internet, mano. Internet, tá dando... Pera aí, pera aí, pera aí... Bom, tava dando umas travadinhas, deixei carregar um pouco Cara, não sei porquê, minha internet é boa Mas... Será que vai vir assim, mano? Eu espero que venha assim Tá bem bonito esse GTA Sandras San GTA 3, eu lembro que eu joguei lá no Playstation 3 Playstation 3? Playstation 2 Cara, Playstation 2, né, mano? É E o GTA Sandras San é no Playstation 3, 2 Cara, são jogos do Playstation 2, tá ligado? e os caras vão remasterizar para essa geração agora. Eu sinceramente estou muito curioso para ver como é que vai ficar. Eu tava falando para vocês eu vi do Alan Wake né que é um jogo do PlayStation do, do Xbox 360. Tá bem bonitinho mano, o jogo tá bem legal. É, mas é um jogo de PlayStation 2. Não sei mano, vamos ver. É, provavelmente vou fazer essas comparações aí para ver como é que tá, como é que os caras deixam no PC a qualidade e como tá no PlayStation 5. E, cara, isso aí só um cala-boca pros fãs, né, mano? Porque a gente queria mesmo era um GTA 6. É... eu queria muito GTA 6, jogar longe, ah, cara. Eu quero GTA 6. São só as coisas as novidades, terreges e história e curiosidades. Mas esse tá tá bonito, né, mano? Esse cara ele é focado em... em... trazer sempre o Sandras, né? E olha só, cara. Bonito, hein, velho? Tem um Giganton, né? Também. gigantão que faz bastante vídeo de GTA Sandras, né? Olha aí, velho. O mais chato de um remaster que é o mesmo jogo. Não tem nada de novo, né? Um remake os caras acrescentam alguma coisa. Tira outras. Uns ficam bons, outros Não. Né? vai ter o remake do Dead Space Provavelmente os caras vão Manter algumas coisas, aumentar outras Diminuir outras é, O que a, a Capcom fez né? Com o Resident O Resident 3 né? Aquela bela de uma M Agora a dúvida é que não quer calar Será que vai vir 60 frames, mano Rapaz Bom, eu não sei Ainda não tem a data. Se saiu a data e até o, é, a gravação desse vídeo, comenta aí embaixo. É, é, que eu gostaria muito de saber a data. Que eu acho que nem é, a opção de você comprar na pré-venda tem na, na PSN, né? Não tem. é o console que eu jogo, né? Mano? A plataforma que eu jogo, né? Mas esse tá bem bonito, mano. Olha isso, velho. Tipo assim, não tá com os gráficos que eu já mostrei aqui. Mas tá bem polidinho, bem bonitinho. E, cara, o que eu quero fazer é platinar os três jogos, cara. Eu queria, eu quero muito platinar. Eu já tinha a intenção de platinar o três. Eu platinei o GTA San Andreas no PS4. E... Vai ter que estar tá melhor, né? Porque se for a mesma coisa... Apesar que é os três juntos, né? Mas eu platinei o GTA San Andreas no PlayStation 4 Agora eu vou fazendo no cinco. E eu vou querer fazer... Vice City é bem chatinho de platinar, mano. É bem chatinho, mas... Sei lá, se gente tiver com ele na mão, eu vou tentar fazer. Que é o tal do troféu Canol ali lá. Um troféu bem chato de fazer. Véio. Provavelmente vai ser os mesmos troféus. Eles não vou mexer em nada, né? Nesse quesito de troféu. Essa parte é de. São Las Venturas, né? Que é Las Vegas. E aí, será que vai estar tá assim? Ó, as nuvens, mano. Bem bonito. Espero que nessa remasterização Não tenha esse lance de é, De renderizar o cenário Eu não sei se vocês vão mexer nisso, cara Tirar esse lance De renderizar o cenário, né mano? É... GTA Naquela época era assim, né Playstation 2, é um jogo bem avançado Acima do seu tempo Pelo menos GTA San Andreas ali Os outros já eram mais antiguinhos e tal Mas ó, olha só, mano Que coisa linda, velho espero que seja em 4k também né pessoa chu a chuva fica bem bem legal né? Ó. e a galera que não teve oportunidade de jogar Era novo não tinha nem nascido na época 2002 vai ter oportunidade de jogar agora né e eu acho que quem curte até provavelmente vai fazer olha isso Bonito, hein, mano. Eu não sei se, se tem um do GTA 3 é, com esses gráficos aí. Se tiver, eu, talvez eu traga um vídeo. Olha aí. Ó, oh, cara. Nossa. Tá acabando aqui o vídeo. Galera, me segue no Instagram se você não me segue. Vamos esperar aí pro lançamento do, do, dessa trilogia. Vamos ver. Bom, se você quiser se inscrever no canal que eu tô assistindo esse vídeo, vai estar tá na descrição, como o meu Instagram, beleza? Bom, até a próxima.